do Rojas autorizado, correu, bateu vai pra rede Gol! o William é do Palmeiras bate na firme no, no canto certo no canto esquerdo bola no canto, bola na bola na rede o Palmeiras sabe o bagar. Aos 33 minutos do primeiro tempo, William, o Brasil, brasileiro, brasileiro, William pode ser com um o brasileiro, é com a Brasileira Libertadores. O William 1 para o Palmeiras, 0 para o Bolívar. O Palmeiras vai conseguindo quebrar um tabu de mais de 25 anos. 1 um para o Palmeiras, 0 para o Bolívar. Vai indo para 9 pontos aos 34 minutos do primeiro tempo. É, jogando ali para direito Agora volta tá ali para o Arce Ele domina, ajeitou tentou, bateu para o gol, bateu um para a 1 para o Palmeiras, 0 para o Bolívar É aquilo que eu, que eu imaginava O Palmeiras conseguindo controlar o jogo Tendo a possibilidade De ser o um time superior Acaba conseguindo abrir o placar Fazendo 1 um a 0 Que momento para o Palmeiras Desse grupo B Vai indo para 9 ponto, Vai praticamente encaminhando a sua classificação para as oitavas de final E ainda como líder do grupo Tocou para trás, Gabriel Menino bateu para o gol Golaço Gol! Gabriel Menino É do Palmeiras Que pintura Que obra de arte E jogada com o Rony, a partida de fora da área, a bola vai na gaveta, golaço do Palmeiras, golaço de Gabriel Melino, é cria na academia, golaço brasileiro, é gol do Palmeiras, 2 para o Palmeiras, 0 para o Bolívar, A um passo de conquistar mais uma vitória importantíssima, que golaço bonito, Sabedra levantou a mão área, o Ribinho de cabeça, vai para Riquelme é no Bolívar! Na cobrança de escanteio, o Sabedra levantou na primeira trave, o Arce tocou de cabeça, e aí na segunda trave, o ele, Riquelme. Bota a bola no fundo da rede. Diminui o marcador. Agora, em La Paz, o Hermano Silis. Um para o Bolívar. Dois para o Palmeiras. Marcos Riquelme. Marcando com 22 minutos do segundo tempo. Jogo vai esquentar agora, hein? Vai dar, é bom o Palmeiras botar as barbas de muro. Porque os caras vão vir com tudo para cima. Vai a jogada de novo da equipe do Palmeiras. Amei lançamento na frente da bacada de pedimento. Vamos aproveitar para tirar o tempo e o de jogo.